caríssimos e caríssimas internautas, voltamos aqui novamente através da Vega Produtora, sob os auspícios de César Felizbino, seu diretor, para trazer um tema bastante relevante, que praticamente está sequenciado dentro de tudo que vimos falando. Mas hoje gostaríamos de falar então sobre as dimensões vibratórias do ser humano. Por quê? Porque tudo é vibração. Dentro de um teclado cósmico, universal, nós percebemos as manifestações, desde as mais finitas, grosseiras, às infinitas, vibrando através desse teclado, através de frequências vibratórias que se rebaixam ou se elevam e assim nos dão todas as manifestações pertinentes àquilo que observamos. Sejam as percepções tácteis, olfativas, gustativas, auditivas, visuais, tudo está escalonado, tudo vibrando dentro de uma harmonia plena, na sua respectiva faixa vibratória. Agora, a personalidade alma, e nós vamos falar hoje de personalidade, individualidade e caráter, basicamente. E isso tudo intrincado com um tema muito interessante no final, que a gente vai fechar, com a glândula pineal, ou epífise, cientificamente falando. Porque esta glândula é receptiva às, fa às faixas vibratórias de frequências altíssimas da personalidade alma. René Descartes já dizia que a, a sede da alma estaria na pineal. Os egípcios falavam do olho de Horus, o olho que tudo vê, a consciência divina. Então, esta personalidade alma, ela, é, como se diria assim, antecede o, a, o próprio corpo. Porque quando o próprio, fator, a, o próprio ditado bíblico que diz, não é? aquela afirmação, o aforismo bíblico que diz que é, e Deus insuflou é, no homem o sopro de vida, e ele tornou-se uma alma. Então, essa alma, ela precede o próprio corpo, ela já vem através do macrocosmos para o microcosmos, para, através de um veículo corporal, físico, gerando uma individualidade, portanto, se manifestar. Então, essa centelha divina abrangente, ela, através do sopro de vida, desta energia vital, onde forma-se também o corpo psíquico, e assim nós temos um corpo anímico, espiritual, um corpo psíquico intermediário e um corpo físico. E este corpo psíquico é o grande elan da vida, é a força vital que gera este corpo imaterial, que faz a ligação, a união entre a alma, e o físico, o corpo, o corpo material. Então, dentro desse aspecto, né, nós, quando olhamos em, é, a definição psicológica, de, dentro da, da psicologia, fala-se que personalidade seria o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, que confere uma individualidade pessoal e social a alguém. E a formação desta personalidade é um processo gradual, complexo e único em cada indivíduo. Veja, é um processo gradual. Então, esta personalidade, nós falamos em programas anteriores sobre a expansão da consciência, a divina expansão da consciência. Então, a consciência está, através de ciclos encarnatórios, vivendo dentro de uma individualidade, um corpo, para manifestar a sua... A, a sua, é, o, a, digamos assim, atuar no seu processo evolutivo e nisso então vem a formação do caráter. E o que é o caráter? né Na psicologia ele é sinônimo de personalidade, mas numa linguagem comum o termo descreve os traços morais da personalidade. Muitas pessoas associam o caráter a uma característica relacionada à genética, o que é um engano, ela não tem nada a ver com a genética. Ah, o caráter, nós podemos então deduzir que ele não é ligado outro atrelado à consciência cerebral, objetiva, subjetiva, egóica ou egocêntrica, e sim à evolução espiritual do ser humano, de maneira anímica, por consequência. Portanto, o caráter está em formação, através da personalidade, que utiliza, se ela utiliza bem, a sua individualidade. Não é? Então, o indivíduo, a personalidade é muito mais que o indivíduo ela traz nos seus, nas, nos seus fundamentos, ela traz uma experiência de muitas vidas, uma vida em muitas vidas, muitas vidas se, se retratam e se refletem aí. Brian Weiss, o é, um grande psiquiatra, já reconheceu isso, não é? através de experiências, e ele era um cético com relação ao processo encarnatório, reencarnação, mas, é, con mas constatando, através dos seus clientes, que em um certo, é, um certo limiar, onde ultrapassava-se a própria vivência uterina daquele ser, a, a, aquele ser manifestava através da memória é, lembranças de muitas vidas passadas, coisas que praticamente não eram pertinentes à memória desta existência, mas de existências anteriores. Então, nesse conjugado corpo, alma, personalidade, caráter, né, tudo isso em de desenvolvimento é faz com que nós cresçamos. E a individualidade ela não é má, porque é, ela nos confere uma identidade própria, né, aquilo que são os gostos, hábitos e características individuais. E quando isso, bem moderado, bem conduzido, bem sublimado, como nós falamos no domínio do ego, vai nos trazer grandes benefícios, sem dúvida. Agora, o que não se pode é extrapolar ou, é, como se diria assim, é, cambiar para um lado muito individuali individualista, porque o individualismo ele vai gerar é, o negativismo. É uma expressão negativa desta individualidade e comprometendo a evolução da personalidade e do caráter. Ainda voltando com relação ao caráter, que está sempre em formação, é, segundo Richard Book, no livro Consciência Cósmica da Ordem Rosa Cruz, o qual nós indicamos, é, Richard Book, um grande e conceituado psiquiatra, como nós já falamos, ele reconhecia, é, através do processo evolutivo da consciência e dos atributos do ser, da, das percepções que estão evoluindo através de milênios, desde o homem troglodito, o homem da caverna, até os dias de hoje, ele, ele, ele achava que a, o senso moral é, apareceu no, no ser humano há é, 10 mil anos atrás, cerca de 10 mil anos atrás, aproximadamente. E quando apareceu esse senso moral, o ser humano começou então a formar, a fortalecer o seu caráter evolutivo. Entretanto, há 10 mil anos atrás, é, é como ainda é considerado um tempo recente, muitas pessoas, digamos assim, em cada 10 pessoas, duas têm a ausência da moral, são amorais ou imorais. E a gente observa né, que praticamente a um percentual da humanidade que, de fato, por falta de um caráter, de uma hombridade, de um, de um cumprimento de valores ou de ideais superiores, estão comprometidos muitas vezes com situações de crime, de, de coisas hediondas, né, que ainda não têm esse compromisso moral com a sociedade. Porque o dia que todos nós atingirmos este compromisso moral, que baseia-se também até numa fé, né, numa religiosidade, num sentido cristão, digamos, não faça aos outros aquilo que não queres que te façam, é a máxima para você viver bem e respeitando, né, como nós temos falado de muitas aquelas questões de pecados, pecados capitais, pecados... É, assim como as virtudes cardeais. Né? Então quem pratica as virtudes cardeais está num bom caminho e do fortalecimento deste caráter, né? com os traços morais da personalidade. Tá for, está sendo fortalecido. Mas um grande problema que nós temos que enfrentar é a nossa própria ignorância. No mito da caverna, Platão ele mostrava bem né? o indivíduo que estava lá circunscrito aquele ambiente da caverna e um dia um dos compatriotas sai né, para o mundo lá fora, mais ou menos a história é essa, né, e vê que a sua realidade se transforma, se expande, porque o universo não, é, não está limitado ao ambiente daquela caverna. Ao retornar fala para os compatriotas, mas ninguém acha que ele está mentindo, que, né, que não aceita. Eu tinha um, um, um amigo, um colega, que muitas vezes achava que o homem ainda não tinha chegado à Lua. Em 1969 o homem chegou à Lua. Uma, nós estávamos em reunião em 1970 e o camarada insistia de que tudo aquilo era uma montagem. Então veja a, a ignorância do ser humano, né? porque todas as mídias, toda a ciência corroborava e confirmava a, a ida do homem à lua com aqueles três astronautas. Então a gente percebe que há seres ainda em estado de ignorância, e a ignorância é ruim, porque ela gera é um obstáculo a ser vencido, porque ela gera muitos preconceitos né? e muita negatividade. Não se diz, ah, como se diz assim, não, não, não há muito tempo, falava-se que a Terra era, era chata e que a Terra é ela era o centro do universo, né? segundo a teoria de Ptolomeu. Depois vem Copérnico com a teoria heliocêntrica e prova, juntamente com com Kepler, grandes cientistas, Galileu Galilei, inclusive Giordano Bruno, que depois foi queimado na fogueira pela tal da Santa Inquisição. Então, existiam represálias para aqueles que queriam pensar, ou usavam e mudavam os paradigmas da humanidade. Então, Ptolomeu, com a sua teoria, aquilo era um grande sofisma Era um sofisma porque, na verdade, era falso. Suprovou é, Copérnico, através da sua teoria, né? que hoje é muito comprovado, que o Sol, é, a Terra girava em torno do Sol, e que a Terra não era o centro do Universo, que ela era redonda, e que é um planeta, entre muitos, né, que formam a nossa galáxia via Láctea, <coughs> iluminada por este Sol, que, é o, que seria então o centro desta galáxia. Mas todos os planetas orbitando em torno do Sol onde se gera a noite e o dia, onde se gera, né, através do movimento de rotação e, trans, é, rotação e o movimento de translação nos dando os 365 dias, o ano e as estações, as quatro estações. Então, tudo isso prova que o homem, através da sua consciência é, racional, objetiva, muitas vezes ele pode incorrer em erros. Há sufismas que podem ser criados. É, nós temos na questão do, do, para vencermos toda essa ignorância... O uso do raciocínio e do poder intuitivo, como nós já falamos em algumas ocasiões. Esse o raciocínio que advém propriamente de uma interpretação aristotélica, onde se diria, onde Aristóteles colocou os dois grandes métodos, né? O método indutivo e indutivo, através das premissas, uma premissa maior, menor e uma conclusão, nos dando então a razão, o raciocínio e nos dando então interpretações lógicas dentro de uma lógica mas, às vezes, como houve a questão da, da interpretação da teoria de Ptolomeu, ali havia, havia um sofisma. O que é um sofisma? Uma argumentação falsa para induzir alguém em erro. Então, às vezes, a lógica nem sempre é a prova suficiente da verdade. Agora, o poder intuitivo da mente, esse nos traz grandes respostas grandes inventos, muita sabedoria. E nós já falamos sobre isso em programas anteriores. Você tem o hemisfério esquerdo cerebral, que é lógico, e o hemisfério direito, que é intuitivo. Então você precisa realmente usar o lado criativo, abstracional e o lado lógico, para você ter uma vida bastante, como você diria assim, eficaz, né? para você não se deixar é, enganar e para você ter um, uma... Como você diria, uma visão adequada sobre a tua atuação dentro desse, como, um, como um ser microcósmico dentro do macrocosmo, um grande universo. Então nós estamos trabalhando isso, e eu trouxe esses temas, por quê? Porque nós falamos da ignorância, nós falamos do saber, e falamos do saber superior. O saber é dentro de uma lógica, dentro do raciocínio, dentro do academicismo, do conhecimento que nós vamos buscando, literário, né, é, literário e científico, enfim, é a cultura, né, dentro da razão, e o saber superior, ele já advém um, do poder intuitivo da mente, é aquele poder que a mente subconsciente, como ela só raciocina dedutivamente, a ela, ela obedece os comandos universais, Todo o processo de, interno do, do funcionamento, inclusive, do nosso organismo, ele, é, ele obedece uma, uma, um, um caráter dedutivo de funcionamento. Porque nós não ficamos pensando para que o nosso coração bata, para que o nosso sistema digestivo funcione. Tudo isso automaticamente vai funcionando sob o comando de uma ordem divina. Divina, né? Então, há uma direção divina atuando dentro de nós. E a intuição ocorre dentro desse processo. Quando nós temos alguma dificuldade, é comum, inclusive, a pessoa, quando ela está com problemas sérios, meu Deus, o que eu faço agora? Então a resposta pode vir através dessa harmonização a um nível de consonância com a experiência oceânica, essa experiência que Jung falava, né? dentro de uma visão de que tudo está contido no nosso subconsciente que tem respostas praticamente para todas as nossas necessidades, quando nós, como se diria, se assim, alavancamos esse processo, quando nós estimulamos esse despertar. E a gente sabe que essa esse centro psíquico, que é a pineal e que tem características e funciona no processo intuitivo da mente. Como dizia o René Descartes, a sede da alma, ele achava, mas não é a sede da alma, porque a alma está infusa e difusa por todo, por todo, por todo o nosso ser. Então ela, ela, é, ela é tão íntegra, né, acompanhando o nosso corpo no processo encarnatório de uma vida, e praticamente a alma está se manifestando através de, todo, de todos os órgãos e centros psíquicos, e todo o nosso organismo tem um dubleto espiritual, psíquico, que faz o comando dessa mente divina atuar e em conexão com o nosso poder cerebral. Então o cérebro é um instrumento, é um canal de, de, de racionalidade, de pensamento, mas que atua sob a influência de um impulso vital, divino. Isto oposto, nós temos aí então essa questão da pineal, que é uma glândula, uma glândula no sentido físico e que tem a sua contraparte psíquica. Esta glândula ela está na altura da testa, no centro da cabeça e ela está ligada, assim como a própria, a, ela, ela é a pineal ou epífise, cientificamente falando e que ela está muito ligada com a pituitária ou hipófise. A pituitária ela, ela, ela age como uma glândula maestro, em concordância com todos os outros centros psíquicos, que como nós falamos, são 12 ao total e 7 os principais. Já falamos no programa anterior sobre o timo, que é a glândula da imunidade, né? da imunologia, e da timina, que é o, o, o, a glândula do humor e que secreta a timina, que é, a glândula, que é uma secreção, de proteção para o organismo. Aqui a pineal, ela, ela vai secretar a, a, a, através do sistema nervoso, é, como, como se diria assim, é, é, uma, é, é um, um, como se diria, um neurotransmissor. A serotonina é um neurotransmissor e a melatonina é um hormônio. Este hormônio, ele vai é, nos ajudar inclusive a ter uma pele boa, este hormônio vai nos ajudar a dormir bem, porque, porque realmente quando a pineal está funcionando adequadamente, então nós temos um bom sono, temos um bom despertar, porque ela e ela é a responsável por essa interconectividade cósmica no sentido de da percepção das vibrações mais elevadas, trans, tra, é, tra, transmutando-as ou rebaixando-as para a compreensão do cérebro através do hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, está ligado diretamente com essas glândulas. E o hipotálamo, que está abaixo do tálamo, seria o cérebro inferior, e ligado ao tálamo, faz a conexão com, com, a, com a parte do neocórtex, trazendo então as impressões, na, no hemisfério direito cerebral, daquelas impressões intuitivas que nos, que nos ocorrem, que podem nos ocorrer. Podem nos ocorrer através de sonhos, de contatos telepáticos, podem nos ocorrer aquele famoso palpite, eu tive um palpite. Né? Às vezes você tem que optar por um caminho, por uma direção. Então há todo um processo em que você é iluminado através dessa, dessa, dessa visão interior e a pineal é responsável por 75% da visão psíquica. Ela também tem, através dos nossos olhos, o poder de canalizar uma energia, como fazia Jesus através da aura psíquica e do seu olhar curativo e das suas mãos. Portanto, é um poder extraordinário né, que você tem através da glândula pineal, bem orientado e bem dirigido. Agora, não se deve usar isso no sentido negativo, que o maior prejudicado será a própria pessoa. Então, essa energia é uma energia muito fortalecedora. E a glândula pineal, ela, o nome pineal é porque ela tem uma forma de pinha. E ela, ela mede, ou a dimensão dela, o tamanho dela, é de, é de zero, é, aliás, ela pesa 0,20 gramas. E a sua dimensão equivale a um grão de trigo. Então é a menor glândula do corpo. A maior seria o fígado ou a pele, como diz hoje, a, a, os endocrinologistas hoje atribuem à pele o maior órgão do corpo. A pele, entretanto, o fígado é um órgão bastante grande com relação a essas glândulas, essas 12 glândulas que a gente já falou. É, todos nós podemos, é, e, e a glândula pineal também, ela é muito receptiva ao ciclo circadiano. O que é isso? Seria o ciclo das 24 horas. Então normalmente as pessoas quando é, anoitece elas começam a bocejar a ser induzidas ao sono a, a dormir então por quê? Porque a glândula, esta glândula quando você você se colocar num quarto escuro ela já vai começar a secretar o, o hormônio da, o, a, o neurotransmissor serotonina que é da alegria do prazer e o hormônio da melatonina, que é esse da pele, do sono, da alegria, da, da alegria também. Então, é, um bom despertar e um bom funcionamento da pineal vão ajudar na, na questão da superação de sentimentos depressivos, de coisas negativas, enfim. Todo, toda a alegria, propriamente nossa, ela vem de que essas glândulas estejam funcionando adequadamente. E a pineal, ela pode ser é, bastante... Ela tem dois processos para você cuidar dela. Hoje, existem uma série de medicamentos, inclusive, para pessoas que têm insônia, e eles vão justamente indicar a, a, a, remédios à base do triptofano. O triptofano é um dos 20 aminoácidos, e é dos oito principais é, elementos proteicos que ajudam, é, auxiliam ao funcionamento adequado da pineal. A pineal, é, fiz uma observação aqui, isso existe inclusive no Google, quem quiser pesquisar mais profundamente, sobre os alimentos ricos em triptofano, essa proteína que, através do alimento, ela é muito mais favorável ao, ao, aos cuidados e ao despertar, ao, ao despertar e ao equilíbrio, né? a harmonia desse importante centro psíquico, que é a pineal, ou essa glândula, do que propriamente os medicamentos é, terapêuticos. Às vezes é necessário recorrer a um suplemento, então a medicina sabe e os endocrinologistas vão indicar. Entretanto, você pode, através de uma boa alimentação, ter também essa, suple essa suplementação, essa, esse abastecimento, esse provimento desses alimentos ricos em triptofano. Então, eu vou ler aqui um pouquinho. Origem animal, você tem o queijo, o frango, o peru, ovos e salmão, frutas, banana, abacate e abacaxi, principalmente essas, né? tem outras, mas nós estamos citando sinteticamente as principais, vegetais e tubérculos, couve-flor, brócolis, batata, beterraba e ervilhas, frutas secas, nozes, amendoim, caju e castanha do Brasil, soja e derivados e algas marinhas, o peixe de uma forma geral ele é muito, muito salmão né? e além do, do, do ômega, que, que a sardinha e o, e o atum né, tem em quantidade, é, além disso, o cacau. O cacau, na verdade, então o chocolate, não, esse choco, não um chocolate, é, como se diria assim, é, é, alterado né, por químicas, e misturado com outros produtos e ingredientes, mas um cacau puro, o cacau puro vai ajudar, por isso que quando a gente come certos chocolates também, né, principalmente quando são importados, que as pessoas têm uma integridade melhor e a percentual de cacau é maior, a gente se sente, como se diz assim, mais satisfeito, alegre e isso decorre também dessa alimentação. Então, essa é a parte física de cuidar da pineal. Agora, existe a parte psíquica, que você pode despertar, e isso organizações desde os egípcios, os essênios, os antigos, é, Rosa Cruz, martinistas, e teo, teosofistas, né, sabem que a importância do despertar psíquico é, é fundamental para você ter uma uma, digamos assim, uma vida espiritualmente elevada e equilibrada é, em consonância com o mundo material físico. Então tudo bem coordenado porque você vai ajudar a, a atuar o teu poder intuitivo através, como nós já falamos, do hipotálamo, do tálamo e o neocórtex cerebral no seu hemisfério direito, o cérebro usando o seu lado direito. E, é, técnicas para essa estimulação psíquica. Nós vimos a suplementação física e agora a parte psíquica. Como fazer para despertá-lo? Então, se todos, se todos os dias você puder, você faz uma concentração em todas as partes do corpo, com ênfase quando chega na cabeça, no ápice da, da, da, do trabalho, né? na parte mais superior, como nós falamos, na direção da testa, no centro da cabeça, isso é fácil também de averiguar, o próprio Google hoje apresenta essa glândula e você tem uma, uma visualização dela, então, é, se concentrando, respirando profundamente, porque através da respiração você vai canalizar a essência vital dessa energia que vai transcender o oxigênio. Né? Então essa, essa força vital, essa energia que, é, como se diria assim, é conduzida através do ar, mas está além da própria condição física do, do ar, é, é uma, um, além da oxigenação cerebral, você vai vitalizá-lo com a essência vital, que é o pneuma, que é o elemento anímico, e está ligado com a parte anímica do ser. Então você vai se sentir mais leve, espiritualizado e fortalecido. Concentração, respiração profunda, pode ser por nove, sete vezes, nove vezes, enfim, é a critério de cada um, como se sentir bem, e vai visualizar uma cor, a cor pertinente, a cor que, que, como se diria, está relacionada com o despertar dessa glândula, é a cor violeta, então você vai se concentrar, respirar fundo, visualizar a cor violeta, e existe um som universal, desde do, do, do, dos hindus, dos egípcios, enfim, um som que tradicionalmente as escolas esotéricas ensinam que é um som universal, o som OM, OM ou também AUM, A U M. De preferência OM. O grande som, o grande som que realmente dizem que o Fiat o, lo, o Fiat, né, divino é, se traduziu ou se criou ou se perpetuou através desse som vocálico OM. O, M. Então, você pode é, entoar por sete vezes o som OM, na nota Ré natural e na, de acordo com a tua capacidade vocal. Não precisa se preocupar com isso. Inspira fundo e entoa o som ON por sete vezes. Feito esse procedimento, você, tanto no plano físico quanto no plano psíquico, você atuou sobre esta glândula e este centro psíquico importantíssimo, que é, pineal, que é a pineal chamada cientificamente epífise. Se alguém desejar maiores detalhes sobre isso, nós indicamos os livros da Biblioteca Rosa Cruz, que já falamos é, anteriormente, Glândulas, o Espelho do Eu, hoje é uma edição quase esgotada, mas tem os é, é, Glândulas nossas Guardianes Invisíveis, esse deve estar esgotado, mas tem o Espelho do Eu, do Dr. Oslon Wilson, que é um livro que, que é válido ler, também não, é, ele já está... Provavelmente com uma edição não, não re, reimpresso porque surgiu um outro, do doutor Dupont, que é um francês, um livro mais atual ainda sobre glândulas. Também temos o, a Ordem Rosa Cruz, disponibiliza um CD chamado é, sons, é, Simbolismo do Templo Rosa Cruz e Sons Vocálicos. Então tudo isso vocês adquirem através do site da Amor, que é a Ordem Rosa Cruz, www.amorque.org.br E pelo, pelo telefone, em Curitiba, 3351-3000. 3351-3000. Então, há possibilidades de vocês adquirirem, né? quem se interessar por esse, por esse estudo, por esse trabalho, inclusive querendo se afiliar à Ordem Rosa Cruz, é, seria, é um convite né? que nós deixamos, pela gratidão que temos, é, pelo tempo que passamos lá, que foram 50 anos propriamente, e que do qual nós é, derivamos esses muitos conhecimentos que estamos trazendo aqui, aliado a uma cultura universal, mística e filosófica. E dentro daquilo que nós propomos né, futuramente, desenvolver o, no campo da parapsicologia e da metapsíquica, um trabalho é, mais é, efetivo, assim, presencial ou mesmo à distância, com a apresentação de um simpósio previsto, devido à pandemia, ele não pudemos realizar até agora. Mas, uma vez todos vacinados e passado esse surto epidêmico, a gente pretende, lá por setembro, unir um grupo e fazer esse trabalho. Eu encerro aqui, então, agradecendo a todos os internautas, a Vega Produtora e, acima de tudo, ao nosso Criador, ao nosso Deus, o Deus do nosso coração. Muito obrigado.